E aí, pessoal, tudo bom? Pedindo para gravar um vídeo sobre o Open Dime. Então eu decidi gravar um vídeo aqui informal, rapidinho Enquanto eu estou caçando um cash aqui Esse vlog eu estou pensando em colocar coisa sobre cash, sobre sonhos lúcidos e também sobre Bitcoin Então eu faço sobre o Open Dime uma visão bem rápida aqui é, Bem por cima, uma visão geral que Muita gente não entendeu o que é, não está entendendo o impacto disso E a revolução que é esse Open Dime é que para mim é uma das maiores invenções desde o próprio Bitcoin Então, teve uma grande invenção a internet Depois o Bitcoin E agora pra mim o Open Dime é uma evolução do Bitcoin Eu vou explicar mais ou menos o que é eu Não vou entrar em detalhes técnicos Mas eu vou dar uma visão geral O Open Dime é esse aparelhinho aqui, ó eu nem, eu nem vou demonstrar ele usando, mas eu vou explicar mais ou menos como funciona Esse negocinho aqui Pra mim é uma coisa incrível que ele materializa o bitcoin, o bitcoin ele é puramente digital, então é difícil você materializar ele, ou essas pessoas conhecem a, o paper wallet, né? uma paper wallet, você imprime a chave privada em um papel, ou você grava ela em algum meio físico, que nem uma carteira de acrílico da all time, por exemplo, mas o problema disso é que você não consegue passar isso de mão em mão, então não funciona como um dinheiro, como um cash, dinheiro vivo. Porque se você passa para frente, você não sabe se é a pessoa anterior que gravou a chave, manteve a chave, uma cópia da chave. Esse Open Dime, o que acontece? A chave fica presa aqui dentro. É um negócio doido, parece aquele filme do Tron, que, você, que os caras entram no computador e saem. Então o Bitcoin, que é uma coisa escassa, digital, digitalmente escassa, que já é uma coisa complicada de entender, ele passa a ser puramente físico e escasso. Então aqui é nem nesse Open Dime, por exemplo, eu coloquei 500 reais eu posso passar de mão em mão, de forma segura então eu posso passar para alguém e a pessoa pode confiar que aquele, que aquele, que eu não tenho uma cópia deixada privada porque ela está presa aqui dentro e eles fizeram de uma forma que é possível provar que realmente ela está presa aqui, que realmente não tem uma cópia que realmente isso aqui não é uma falsificação depois eu entro outro vídeo em detalhes técnicos de como eles fazem isso mas hoje, é, o que eu posso dizer agora assim por cima e funciona, eu já verifiquei, é que eles realmente, realmente é, conseguem provar isso, eles conseguem provar que não está aqui o Bitcoin e eu consigo passar de mão em mão, então imagina que legal você conseguir passar o Bitcoin para outra pessoa fisicamente, como se fosse uma barra de ouro, é off-chain, totalmente instantânea, uma transação instantânea e, e, e anônima, 100% anônima, né se ela não encostou no blockchain, eu passei para alguém e ela ficou 100% anônima Isso aqui também abre precedente para você dizer que... É, para você transformar o Bitcoin mais anônimo Porque tem gente que fala assim, ah, o Bitcoin não é anônimo suficiente Porque ele tem tá tudo registrado no blockchain É só você falar o seguinte, não, eu fiz um Open Dime e eu passei na mão de alguém Pronto O Open Dime permite é, você dar esse tipo de argumento Permite transformar o Bitcoin é, em anônimo Na verdade, assim, o, é, a possibilidade do Open Dime é que é interessante, então... É, isso aqui é claro que quando o Bitcoin existiu eu já imaginava que isso que seria possível alguma coisa desse tipo mas o cara mas o Open Dynamo, essa empresa conseguiu fazer né? é claro que isso aqui é um protótipo o dinheiro não vai ser igual isso aqui né vai ser eu imagino que seja uma célula de papel com, é, com um circuito impresso né como tem aqueles papéis impressos então eu imagino que o futuro vai ser assim você vai ter aqueles vai ser um dinheiro digital mas usando a mesma, mesma tecnologia desse Open Dime. Então é isso pessoal, é, para mim é uma, esse Open Dime vai revolucionar tudo e vai mudar completamente a, a maneira como das finanças do mundo. É um complemento do Bitcoin Para mim é muito importante. Falou um abraço.